Olá minhas amigas e amigos, como está o seu relacionamento nesse tempo de quarentena? Será que vocês estão mais unidos, mais felizes em poder estar juntos todo esse tempo, de uma certa forma forçados a estarem juntos, ou começam a pipocar conflitos antigos, ou novos, ou a relação começa a se desfazer. O que é que está acontecendo com você e sua mulher, com você e seu homem, seu marido? Porque aqui no Brasil a gente não fala seu homem, né? a gente fala seu marido, seu namorado. Então, é, eu vou estar disponível no meu canal para que vocês possam fazer perguntas. Vou disponibilizar também o meu WhatsApp para que vocês possam me dizer e me municiar com informações de de onde é que tá doendo no relacionamento de vocês, para que eu possa montar algo que possa ser útil para todo mundo. Eu sei que no meu relacionamento está tudo indo muito bem. Sim, tem, às vezes, alguns pequenos conflitos, mas a gente tem conseguido superar tudo com muita tranquilidade e nós temos conseguido ficar cada vez mais próximos a cada dificuldade que a gente supera. Eu sei que, na verdade, nós, seres humanos, não nos preparamos, de fato, para relacionamentos tão intensos como o que está acontecendo nesse momento em praticamente o mundo todo. Sei também que muitos relacionamentos que nós temos são superficiais e possuem conflitos latentes, evidentes ou não. Muitos são amorosos, respeitosos, carinhosos mas outros tendem para a violência, tendem para a agressão, tendem para a falta de respeito de ambos os lados, tanto do homem em relação à mulher, e infelizmente tem acontecido muito mais agressões e violência dos homens em relação às mulheres, mas também às vezes acontece que uma mulher que se sente acuada ela pode reagir de uma forma violenta. Então, como é que vocês estão conseguindo viver nesse período de quarentena? Mas pode ser que vocês também queiram me perguntar algo a respeito de seus pais, de seus filhos, de das pessoas com as quais vocês convivem nesse período de quarentena. Então, vou disponibilizar aqui os links dos meus canais de comunicação e vocês podem escolher a melhor forma que vocês quiserem para entrar em contato comigo. Então, um abraço e até mais.